Olá! Hoje eu vou ensinar a citar uma tabela, quadro ou figura. Inicialmente, você deve possuir todas as suas tabelas, quadros ou figuras com legendas, para que elas possam ser citadas. Bom, feito isso, você clica em Referências e Referência Cruzada. Escolhe o que será referenciado Escolhe apenas nome e número e seleciona qual tabela, no caso, será referenciada e clica em Inserir. Pronto! Bom, é isso e obrigado!